O médico brasileiro Vitor Sorrentino está preso no Egito desde o dia 30 de maio e teve a prisão prorrogada essa semana. Ele vai ficar mais quatro dias preso. O médico é investigado por assédio sexual contra uma vendedora, uma egípcia. E ele teve, então, a prisão prorrogada prorrogada, ele está num local onde estrangeiros são mantidos enquanto aguardam investigação ou aguardam ah, algum inquérito, algum processo. Ele está na capital egípcia, no Cairo, portanto não é um presídio, mas sim um local onde ah, estrangeiros são mantidos em situações como essa. Ele está privado da liberdade. O médico, ele é um influenciador no Brasil, esse Vitor Sorrentino, tá aí, olha. Agora, 943 mil seguidores. Ele tinha mais de um milhão de seguidores. A gente vê que está escrito ali, médico, escritor, professor e palestrante. Ele já está perdendo é, seguidores. E, inclusive, a gente vê ali também, esta conta é privada. Não era. A conta dele era aberta. Só que depois de toda a repercussão desse caso, aqui no Brasil e no Egito, ele decidiu fechar essa conta dele, bloquear a conta dele. Tudo começou, gente, quando ele publicou justamente no Instagram dele um vídeo sobre essa viagem que ele tá fazendo ao Egito. Segundo ele, uma viagem meio a trabalho, que ele aproveitou, claro, para fazer turismo também. E uh, ele, quando estava numa loja de papiros, de souvenirs lá no Egito, que é muito comum, ele gravou um vídeo com essa moça fazendo uma chacota com essa vendedora. Uma piadinha, segundo ele, uma brincadeira de mau gosto. O que que aconteceu? Esse vídeo que a gente vai ver agora, eu vou te mostrar se você ainda não viu caiu nas redes sociais, muitos grupos feministas reclamaram do que aconteceu, acharam um desrespeito o que ele fez e essa notícia acabou chegando lá no Egito. A repercussão foi tamanha que ele acabou sendo preso pelas autoridades egípcias. Então, para começo de história, vamos ver aí qual foi o start, o começo de tudo isso. Nossa. Olha só a fibra toda ali dentro, vocês, vir? Eles fazem, né? vocês viram todo o processo, sendo uma ser... Vocês gostam mesmo é do bem, é do bem duro, duro, né? Não, não, não, Vitor Ninguém é de ferro, cara, que pouco, pouco, bom que o Dr. Vitor tá aqui conosco, cara, ninguém... É, gostam é. do bem duro, do... E comprido também fica legal, né? Ai, o tô... papiro comprido. Sim. Tá, ah, maravilha. Que... Tá aí! Esse foi o vídeo publicado, essa foi a piadinha do médico, e aí começou o zoom, zoom, zoom nas redes sociais, imediatamente. No dia seguinte, percebendo, percebendo que a coisa não tinha caído bem nas redes, que tinha muita gente reclamando da atitude dele, o médico voltou à loja. Ele voltou para pedir desculpa para a vendedora. E para explicar para ela. A gente vê que ele está falando em português. Ele está falando em português o tempo todo com ela ali na brincadeira. Será que ela entendeu a brincadeira? No dia seguinte ele voltou. A gente cortou um pedacinho aqui do vídeo para mostrar para vocês esse pedido de desculpas que, de novo, ele publicou na, na rede social dele que até então estava aberta para os seus mais de um milhão de seguidores. Vamos ver porque eu quero saber como é que tu está. Desculpa se eu te achei de qualquer forma, tá? É, mas eu quero saber disso. Que tu se, se sentiu ofendida com isso e, e acuada com isso, e eu quero que seja muito verdadeira. Eu acabei de chegar aqui, acabei de chegar, você tá na entrada hum. do negócio. É verdade ou não é? Sim, mas nada, nada, não basta nada, tudo bem. É, e o meu como uma viada, uma broma, uma piada. por isso. Não passa nada, nada aconteceu, sim, entendi isso. Graças a Deus, não é? Nada. isso aceita. Isso, me desculpa. Nada. É, pode me dar mãos aqui? Nada. Me desculpa, tá? Não, era, não fiz pra te ofender, eu fiz por causa da brincadeira. Como eu vi que tu era muito risonha, a risonha é uma pessoa que ri muito, e tu tava brincando junto com a gente, eu acabei brincando. Nada. É. Ai, eu tô, nada. Não posso fazer isso, ali, me fala aqui. Nada. Mas eu não quis te ofender. De jeito nenhum a tua religião, a tua integridade. Eu sou de uma religião muito fechada também, eu sou mormon, é uma religião cristã muito fechada. E talvez uma pessoa da minha religião, uma mulher, também pudesse se sentir ofendida num contexto diferente, né? Se a gente tivesse assim e eu. Eu querendo te, te deixar. Sim, sim, você. Não passa nada, entendi tudo isso. pois isso não passa nada. Tá falando... Não estou triste, tudo bem, não se preocupe. disso. Tá de verdade, de coração sim, mesmo? Sim, sim. Eu espero que seja de coração e que você aceite o coração. Entendi mesmo. tudo isso, não se preocupado Entendi ah, tudo isso. Muito obrigado. De nada. Ah, obrigado. Ela disse que entendeu. Mas ele falou em português o tempo todo com ela. Esses vendedores do Egito, eles entendem português, porque eles estão acostumados ali com os turistas e tal, mas até a página 9, né? E na explicação que ele deu um pouquinho antes aí, esse vídeo tá nas redes sociais, se vocês quiserem ver, se eu não me engano, eu não sei se eram seis minutos, era muito grande, não dava pra gente mostrar aqui. Mas ele explicou, olha, então, eu falei que era grande, que era duro, e aí, você entende, né? Foi essa a explicação que ele deu. E a gente vê aí a moça falando, não, desculpa, eu entendi, é, é, uma, é uma piada, é uma brincadeira, ela é muçulmana, ela tá ali com véu e tudo mais. Ele justifica dizendo que ele é religioso, mas pra frente do vídeo ele fala, minha irmã é super religiosa, ela usa roupa comprida, as sobrinhas, filhas dessa irmã são até proibidas de usar biquíni, minha irmã não achou nada demais. Se fosse com a irmã dele, normal tá né? Falar, fazer uma... Uma piadinha dessa, uma brincadeira dessa, né? Se fosse com a sua mãe, normal, brincadeira, né? Não é com a gente, não é verdade? Não sendo com a sua mãe com a sua irmã, tá, e com a sua mulher, tá tudo certo. É só uma brincadeira, não é verdade? É assim que é. Mas, enfim. É... Isso não aliviou a situação dele. Eu estive é, no Egito no ano passado quando começou a história da pandemia, eu estava lá quando foi decretada a pandemia, inclusive, olha, tem aí um vídeo, é, é, isso é em, em Luxor, no Vale dos Reis, né? Um, é um país é, em que a cultura islâmica é, é, é preponderante, é, a, a questão da honra é, é vital para eles, a opinião dos outros a respeito da conduta deles é também levada muito a sério então esses crimes de costumes né os valores deles são muito importantes tanto que você vê ali no vídeo que ele pega a mão da moça e depois ele deve ter sido alertado pelo guia dele a falar olha não pode pegar ele inclusive pergunta se pode pôr a mão no ombro dela ela fala que tudo bem mas esse pessoal fica coado também sabe existe isso é um turista é um pessoal que leva dinheiro né? Então, uh, uh, o que que aconteceu? A gente viu a moça falando, não, eu entendi. Só que depois, a família dela, segundo, eu conversei com o meu guia, quando eu fui ao Egito, falei com ele. E, o que ele me contou é o seguinte, quando a família dela entendeu, ficou sabendo do que tinha acontecido, porque até esse momento ela não tinha visto o vídeo, ela não tinha não sabia da, da, da comoção que estava sendo gerada aqui no Brasil, lá no Egito, ela não sabia de nada foi no dia seguinte, ela não sabia quando a família ficou sabendo o que estava acontecendo da exposição que ele tem um milhão de seguidores e que isso estava rodando o Brasil e já tinha chegado ao Egito aí o bicho pegou tanto que ele foi preso tanto que ele está preso. Segundo esse meu guia, ele está, então, nesse local reservado para estrangeiros. Ficou preso quatro dias. A prisão foi prorrogada agora mais quatro dias. E, segundo o meu guia, pode ser prorrogada por mais 15. Segundo o meu guia ainda, crimes como esse, segundo ele, eu até falei, é a lei islâmica. Ele falou, não, não é a lei islâmica aqui no Egito. A nossa lei é laica. Ela não tem religião. Só que os nossos costumes, para nós, são muito importantes. E para a família, uma coisa, é uma lei que não é contra, o isl... contra uma mulher islâmica, é contra uma mulher. Um assédio como esse contra uma mulher, aqui para nós egípcios, é muito grave. Tanto que, segundo ele, a pena pode chegar a seis anos de prisão. Seis anos de prisão. Segundo ele, vai depender dos advogados que ele tiver lá. Se serão bons advogados ou não. Não se sabe se... Ele, ainda está em uma investigação, não se sabe se vai ter um processo. Ele pode, talvez, pagar uma multa e, e ser deportado, ser expulso do país. Não sabemos o que vai acontecer, mas a situação desse médico é muito delicada e a gente está acompanhando isso aqui, aliás, nos fez lembrar de um outro caso. Nos fez lembrar de um outro caso. Até o Vinícius falando aqui, parece que o Egito não tem acordo de extradição com o Brasil. O cara vai ficar preso lá. Pois é. E segundo estava dizendo aqui o Luciano também, as prisões no Egito são conhecidas por violações aos direitos humanos. Se esse médico cair num presídio egípcio, vai conhecer o inferno na Terra. Ele tá falando que ele é bolsonarista, porque, claro, que aqui no Brasil, hoje em dia, tudo a gente já vai saber para que lado que a pessoa torce, né? É, mas, enfim, isso nos fez lembrar um outro caso, também de piadinha de brasileiro. Aliás, o médico falou ali para ela, olha, isso é brincadeira de brasileiro. Lembra do caso daquela russa? Na Copa da Rússia, em 2018? A gente tem aí para você lembrar dessa historinha também. Essa é bem rosinha! Essa é bem rosinha! Ai, que delícia! Você tá rosa! Você tá rosa! Você tá rosa! Você tá rosa! Você, tá rosa. Você tá rosa! Então é isso! É o tipo de, de brincadeira, né? Que o médico fala: é uma brincadeira! É uma piada! Até que ponto já não deu? para ser esse, esse tipo de piadinha. Até que ponto, se isso fosse feito com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua mulher, você ia achar normal? Ou você ia achar que elas tinham sido desrespeitadas? Quero saber a sua opinião. Escreve aqui pra gente. Deixa aqui o seu comentário. Deixa o seu like também e compartilha esse vídeo. Vamos espalhar essa discussão por aí. Será que já não passou desse tempo de piadinha machista? Conta pra mim.